Bora. Agora a gente vai no hospital. O um... Um... Um... Um... Um... Um... Similas Doom um vai ser de qual plataforma? Eu acho que vai ter para PC, vai ter pack para PC e... e Playstation talvez. Acho que tem Hunter nesse cenário. Gente, eu não lembro nada. Nada. Faz nove anos que eu não jogo esse jogo. Ó, oh, compartilhem a live, hein, gente. Compartilhem a live, hein. Objetivo confirmado. Vamos para o hospital agora. Pronto, compartilhei, hein? Ô, gente, mas é sério. Vamos mais devagar. Vamos, vamos olhar o cenário. Até pra galera que nunca jogou. Tem gente que nunca jogou que tá aí no chat também. Então vamos com mais calma um pouco, tá? A gente tá. Então tá bom. Eu tá morrendo. Não, é isso, gente. Ó, desculpa, tá? Eu vou do jeito, no ritmo da galeras aqui, dos pro player, tá? Perdão. Atrás de você. Falar Não pode você. Não pode, pode ficar. Pode ir do jeito que vocês quiserem. Cartaz para vacina eu não vi. Não, mas esse aqui é de ele é de PS3. Cadê o resto? Ah, aqui Lama. Lama perguntou se esse jogo é Canon Eu gosto de considerar Olha, Nikolai de novo Sabotando Eu gosto de considerar Pelo menos a equipe Delta Como canônica e só não encontram o Leon. Infortunadamente, não é você quem faz. tá aqui tô indo pelo pela lateral aqui My little contraptions seem to be working perfectly. My little contraptions. Granada. Fica atrás tem granada, no vídeo mal. já tô indo. Montura. Preciso carregar. Vocês esperam? Peguei a granada, vamos. Eu tô de boa Ei, vai explodir Tá, então, deixa tudo escuro mesmo A única luz, ela, ela destrói Na verdade, vocês não sabem Mas eu, eu sou... Amiga do Nicolai. Vai explodir. Sou cúmplice do nicolai gente. Somos amantes. No escuro absoluto. Exatamente. Tem alguma coisa aqui? precisava de munição. E, aí, Rogério! Quero um pouquinho de cansaço. Não, obrigada, Rogério. Já, já tenho bastante aqui. Valeu. <risos> Tô de boa. É A munição aqui. Tá cheio de zumbi que explode. Gente, usem os emotes novos, tá? Tem um monte de emote novo aí pra vocês. Tem até um novo da Dimitrescu, pô. Uh, sounds like something nasty. A gente tá jogando a versão de PC, ô, ô Lohan. Uh, uh. Achei de Licker aqui. Eu também. Ascou, tem que eu vou ter que procurar munição. Tem aqui, ó, onde eu tô, tem munição. Não sei onde você tá, mas tem uma salinha aqui que tem munição. Aqui, ó. Entra aqui, ó. Meus dois favoritos agora. É, tem até um pincher. Tem o Cerberus Pincher. Metade ódio metade tremedeira, gente. <risos> Morreu? Morreu. Watch up for the lasers <risos> and shooting? me if find them. Ai, caraca Quem é? Ah, o Hitler. Maldito Eu preciso de munição Não sei onde tem Olha só ali, ó. Já Pronto. Ela tem esse ataque russo? A, a, a lupo e a. E a Berta tem. Acho que o Spectre tem também. Ai. Ah, Onde que eu tiro aqui? Aqui, achei. These bombs are getting Explodiu! A Lupa é francesa e a Berta alemã. Nossa, eu nem lembrava da nacionalidade delas. Eu sei que acho que é Micaela, né? A, a, o nome da.. Da Berta. O nome real dela. Pra ele aqui, ó. Calma aí. É? Acho que eu vou usar o meu e pegar mais um ali melhor. Tá. Cadê? junto é tá aqui, Oliveira, aqui. também. Oliveira! Ele deve estar tá vindo pro delay lá, Vou <risos> Curar aqui. <risos> aí, boa. Ih, acho que não pegou nem. Não? Putz. mais munição já é boa aqui aqui aqui aonde aqui aqui o que que tem ainda mano qual é o seu palpite pro que aconteceu com a bessa aí com base no village ah começar a andar com a new umbrella deu ruim mais influência tem mais aqui munição Alguém que é... de mais opressão? Não, depois eu vou fazer uma. Cheio. Tá. Nossa, eu nem vi essas câmeras de segurança aí. não. É Então, sobre a BSAA sobre a e Umbrella e tal. É. Wilson red, isso aí? É, como se eu fosse Prisão red. Gente, não dá, depois eu, depois eu falo, tá? Deixa eu só ver uma parte mais calma e eu. Me pergunta de novo depois, tá, Cris? Por favor. Prisão red, essa porra. Cheio de cura ali atrás, tá? Se quiser. Tá, não quero não. Tá. Vai. Crystal Head. É meio com... Tem uns que eles ficam meio com frenesi, sabe? Também. Quando tem alguém sangrando. Eu não consigo Caraca, nem comer, cara, porque é, tá, tá muito longe. Mentir, né? Pegar uma batata, gente. Gente, compartilha a live. Boa noite, Ari. Não é deletor, é As cutscenes são mais bonitas, gente. Olha lá. E aí, Rafa? Como está seu olho? Só está cansado, mas está bem melhor. É comando, é muito fácil você ficar falando, né? A gente aqui na bosta, vou pegar então. ninguém pegou, eu peguei. Tem aqui a porta aqui. Estão aqui no chão também. Uhum. Esse poderia ser aquele helicóptero que cai no 2, eu acho que não. Não, porque... Eu acho que isso é antes do 2, entendeu? Até porque a gente não encontrou a, a o Nemesis ainda. Eu acho que é antes do dois essa parte. Por aqui. Tá. Os de explosivo, tem uns que estão com uns negócios explosivos na cabeça. Aí tem que ficar meio longe quando eles aparecem Olha a mina né? Olha o que eu vi que é a mina no né? Ah, tá, vem pra cá, tem tem que que é aqui é a porta Onde? Aqui Em cima da mesa e eu que era cagão e só jogava o 7 com o povo no Discord. Ah, mas tá tudo bem, Luiz. O importante é jogar. para falar ah, tenho medo, jogo no Easy. Não importa, joga. O importante é você jogar, o importante é você estar tá se divertindo, é você tá curtindo. Eu só tô carregando aqui, tá? Porque não deu tempo de carregar antes. O jogo tá bonitinho, PC. Tá, tá bonito. Enfim, o conceito do jogo, gente, a gente pode, eu acho, considerar ele como o conceito canônico, mas, né? Stay quiet. Move slow. vou chegar à conclusão que o jogo é bom, disse o Thiago. É que também a equipe é boa. Hold still. Aê, valeu Oliveira, é nóis, tamo junto. Agora é que ele deve estar tá ouvindo, né? Dropei mais naipe, se não quiser aqui. Sniper? Não, obrigada. Me... Eu não sou ruim de sniper, não. Firo metralhadora. O estranho é que quando você bota a mira, fica muito lento a sensibilidade e ele atrapalha. Eu sou ruim de sniper nos jogo tudo. Ela é boa, mas o moço tem uma da minha, tem Eu quero mais uma batatinha Metralha resolve quase tudo Ai gente, eu sou a louca da metralhadora Porque Metralhadora, shotgun Tipo Coisas rápidas e que Eu não preciso ter precisão Melhor coisa do mundo ah, tem que coletar os os negócios ai ai deixa eu entrar. tem um Vissão Red, Vissão Red Eu sei O Teteus metendo um Lensplaining aqui, bravo, ah, hein? Eu tá tô explicando, tô falando, o Vissão Red tá atacando Tá zoando! Tô falando, o oh, Vissão Red tá atacando Você <risos> tá zoando Ah, vou morrer <risos> Oi, Alex Ah, cacete! Aprendeu aqui, virei zumbi. Me mata, por favor. Alguém me mata aqui, por gentileza. A laser to us. <risos> Ué? É, a Clock Tower mesmo, eu não lembrava. Ah, lembrei. Ai, é chato. Meu Deus. Essa parte é muito chata. A gente já pegou os EMP, né? Já pegamos tá? Pelo jeito. Até esse jogo tem Clock Tower e né? o 3 v é que não, nossa, eu não lembrava da Clock Tower nesse jogo. Né? Ai, que filho da mãe ai, ai. Deixa eu carregar minha arma aqui, tá? O Ney Launcher aqui tá? Ah. Não, eu vou ficar de. Eu vou ficar com a com a coisa mesmo que porque... Aí gente, eu deixei. Eu não, quero o Ney Launcher não. Life Grenade! Life Grenade! Watch out! Cadê o Nicola? O Nicola que Para Nicola! Tedé de Dimo Su e Zacarias tentando acertar o Nicola. Imagina esse cenário da End. Oh, a gente imaginou. Então, assim, gente, vamos ser justos. Vamos ser justos com três remake. Nesse aqui, também não dá para entrar na Clock Tower, que eu me lembro, não dá. Mas a, a entradinha é muito mais fiel, né? Dá, o Taverna falou que dá, então, então retiro o que eu disse. Ok. Então tá bom. Nem lembrava. Então. Então tá melhor que o 3 e Make, ok. Ah, saco! calma aí, gente. Ai, ai, granadão. Aceitaria mais a com canonizar esse jogo do que os remakes. Cara, eu, eu, eu achava que ele era pior do que, do que eu sou. Tô... Eu acho que ele envelheceu bem esse jogo. Pegamos esse safado? Do Nicolau? Pega na minha mão. Cheio de granada ali, segura. não lembrava disso, gente. Gente. Ó oh, a música. Caraca, Eu, atrapalha. Atrapalha. Eu Tava mostrando ali a, a... Capelinhos picadio aqui, ó. Ai, gente, tá... Enfim, deu pra escutar um pouquinho, né? Até arrepiei, que ódio. O e deixa eu com o maior que Resident Evil 3 Gente, mas eu tô impressionada mesmo, assim, tipo... Eu lembrava que, que era muito pior, assim, sério mesmo. Eu lembrava desse jogo muito pior, assim, do que ele é. Eu só não gosto quando tem humano. Tá chatíssimo. E assim, toda vez que eu elogio, aparece humanos, aí eu fico puta. Querem mais lives desse jogo? Aquelas, né? Não, ah, é ver corrigir algumas coisas com tempo Não sei não, viu gente Porque Esse jogo ainda é aquele é, Games for Windows, sabe Games for Windows Live Peraí, tem que reviver aqui o Treia. Tá bem. Tá? O Spectre bloqueando o caminho. Ei, Spectre! Os humilhados serão exaltados, sendo exaltados quem diria. Pois é. Salve, Victor! Não, mas é sério, assim. É. Eu tô achando mais interessante, tem um spray aqui, ó, se a gente quiser pegar. Eu tô achando que é eu queria carregar a minha munição, não, né? não. Eu tô achando que ele não envelheceu tão mal, sabe? Tipo, não envelheceu mal assim. Estamos todos revoltados, oh, okay. <risos> Gente, eu não tô acreditando que a gente tá a gente tá elogiando Operation Raccoon City. Quem diria? Quem diria? Quem diria? A única coisa que me irrita é isso. Dos... Valeu, Fernando! Obrigada pelos 10 bits! Segundo o melhor da franquia, só perde pro Gaiden. Pô, mas a gente tá. A gente tá elogiando o jogo aqui, gente! Tá bom, vai lá. Aí, valeu! Tem cura aqui, se quiser, vamos curar aqui, galera. Junto aqui pra curar. Tô indo. A Oliveira pegou. Cheguei, Oliveira aí, Mori. Onde vocês estão? Vocês. tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui! A Oliveira só. Vamos lá atrás dele, então. Pronto. Valeu. Ainda você, Nikolai. Não ah. é problema. Só que não, né? Só que nunca, né? Só que não, só que nunca. A parte é um pouco chata. É, eu lembro. Eu lembro de algumas coisas, assim. Cara, é bizarro que assim, eu lembro de muito pouca coisa, na real. Então. Ai! cola. Caraca! É, eu lembro de, de pouca coisa, assim. Eu lembro, dessa, eu lembro dessa parte, mas eu não lembro como ela. como, como é, né? Tipo, as coisas e tal. Peraí que eu tô sangrando, tô sangrando Ah tá, agora ele tá tranquilo Ih, morri TTs fica super concentrado, é... O famoso me tornei aquilo que mais temia, aquele que elogiou o Operation Raccoon City, pô Uma meja boa aqui. O que? É? Uma, uma, uma boa aqui. Eu tô morta. A parte dos líquidos é chatinha de passar. Eu acho que quando você joga sozinho é muito pior. Né? Bom, deu certo. O que o Teteu está achando do jogo? O Thiago perguntou. Tá é legal. Isso é só estranho a física do jogo assim, gostoso. É mais ali. Que... Os caras humanos são muito pelão, eu acho. Se não tiver cover, você vai morrer certo. Olha, ranking S! Caraca! Ô, louco!